Eu sou a Maria do blog Lava Val Maria e hoje vou usar só um a o para tirar as minhas fotos por isso pode correr muito bem, pode correr muito mal Vamos descobrir, se quiserem ver, salve aqui já assisti, porque é que fui mal. Ah, ok, a primeira coisa que vou fazer então é ir aqui às a... opções e tem aqui efeitos de aleatórios que vou adicionar Não tenho pressão que vou colocar 3 segundos, está, mais que tempo mas também há aqui a opção de 10, por isso é uma alternativa E aqui qualidade alta, se achem flash não vou assinar e vou só ver aqui mais umas opções que acho que tem aqui atrás Vamos No live se calhar Ok, temos a data em 98 vou para a data atual e formato vou pôr dia mês ano ou ano mês dia não fica melhor, agora dia. e acho que por aqui está tudo, por isso e eu vou experimentar agora umas fotos acho que a primeira vai ser mesmo aqui Ok, primeira foto tirada e o que eu vou fazer agora é andar pelo quarto e tentar tirar o máximo de fotos possíveis e no fim vemos o resultado final no fim eu mostro -os. e também vou ver eu fazer surpresa, por isso vamos lá Só vou tirar uma de cada, por isso se ficar bem ficou, se não ficar, olha. Agora umas de pé para finalizar. E com este look acho que já chega, eu vou agora ver as fotos com vocês. Espera um bocadinho. Ok, então vamos lá ver aqui. Vamos começar pela primeira foto. Não está má, mas nota-se que aqui os pretos ficam demasiado escuros. E os brancos demasiado brancos. As fotos em si não são e eu até gosto de ter efeitos assim aqui. Mas acho que é muito forte, os pretos são muito fortes e os brancos são muito fortes. Esta aqui eu até gostei da foto, achei piada aos filtros, mas como vocês estão a ver aqui não tinha muitos filtros. Das duas primeiras fotos. Esta terceira até está engraçada, assim. Ah, dessa, como eu disse, os brancos ficam demasiado brancos, por isso não. Hum, Esta não gostei nada. Estou muito vermelha. Esta até está gira, tem um efeito giro no canto direito. E, é está bastante gira. Esta não gosto tanto da minha forma, da minha pose, mas gosto da foto em que está muito gira. Esta não gosto da minha cara, mas está gira. Eu sei que os vermelhos são demasiado vermelhos também. Essa não gosto da minha voz, mas deve ter sido das melhores fotos em termos de contraste. De contraste não, de cores, porque vocês estão a ver que estão, estão bem equilibrados aqui, pelo menos nesta zona. Essa foi só para Deve ter um Acho que fico muito branca nessas fotos, mas também estava a luz a bater na cara, não é? E essa é a última. Oh. Continua muito branca, mas tem aqui um efeito de luz, super giro, assim, um arco íris aqui, tem a data. Uh... Eu gosto dessa, eu vou ter que editar, não gosto muito dessas coisas assim e tenho que ficar um bocadinho menos válida mas, até que estou aí. Agora nós já vimos com este look e já conseguimos perceber mais ou menos como é que está a carne funciona por isso eu vou mudar de look e vou tentar melhorar as fotos um, agora que percebo mais ou menos como é, que isto, como é que isto funciona por isso eu acho que a ideia é não ter tantos vermelhos porque a minha roupa em si já era vermelha e acho que com o efeito da web não ficam tão bem e tentar não estar tanto na escuridão nem tanto na luz. <risos> Por isso vai ser engraçado tentar fazer essa. tentar encontrar um ambiente assim. Principalmente porque agora já está quase a ficar sem luz. Só são quatro, mas já está a ficar bastante escuro. Por isso vou mudar roupa rápido, vou tentar fazer outra maquilhagem e tudo. E já vamos. Ok. Ok, eu mudei um bocadinho a, a minha maquilhagem e roupa. Só para ver como é que funciona. Eu estou neste momento num quarto com um pouca luz natural, porque, como eu vos disse são quatro, mas já está bastante escuro e eu vou só tirar uma foto e ver como é que fica só para ver se esta luminosidade é boa ou não por isso vamos é um ver Ok, vamos aqui a laboratória Ok, acho que já estou a perceber mais ou menos como é que isto funciona mesmo assim o meu cabelo está bastante escuro por isso não sei muito bem o que fazer se coloco o flash vamos experimentar este flash agora. Na, na selfie na câmera frontal por isso é um Ok, vamos aqui ao laboratório Não melhorou grande coisa e até detestei essa foto Gostei muito mais a primeira Por isso, vamos tentar outra, outra vez Eu nem sei se olho para ali, para lento ali, para ali, para ali, para ali, para ali, ou não Está <risos> é engraçado ah, Eu adorei este, estes filtros, eu não sei como é que isto é aleatório mas gostei daquele fio específico. Não só, gostei é do meu ver, com o cabelo mais apanhado, Deixa só, vou experimentar aqui uma coisa. Estou a conseguir. Este tautão é, é daqueles que só dá até aqui, sabe? Há tautões que são tão fracos. E o meu truque é fazer assim, agora fazer rendas. Uh, uh. E agora, outro truque. Virar-me para aqui. Fundo branco, vamos ver. Vamos ver, ok? Vou tirar o flash que não faz nada. Ok, vamos lá ver. Uh, é isso! Estou a começar a apanhar o jeito, esperem aí. Deixa eu ver como melhorar esta foto. Ok, vou só fazer uma coisa que eu sou batuteira, que é ir aqui ao lab, ir aqui, retirar a data, ou para 98 porque assim posso usar no outro dia, né? <risos> ok, vamos fazer uma mais assim das Ok Assim Ok uh, -uh, -uh. uh, gosto muito, ok Acho que já estou a apanhar um jeito Acho que já estou a apanhar o um jeito Como é que eu posso melhorar a forma? Assim, fazer, colocar uma perspectiva diferente, estou a inventar completamente, mas não ficam mal, não ficam mal. <risos> ok, estou a adorar estas fotos agora. <risos> agora, vi a ver uma forma de acionar a foto sentar estar acontecendo -se que ir ali ao botão. acho que alguém já vai ter fotos para hoje ok ok ok ok ok ok eu mudei agora muito rápido a roupa gostava de experimentar mesmo que só com fundo branco ou seja, estou com o meu tripé em cima da cama estou em cima da cama e todos os joelhos em cima da cama e o que eu vou fazer é só tirar uma foto com o fundo branco só para ver como é que fica ok oh não esqueci o tem um temporizador 3 segundos sempre à procura do, da lente. Vamos ao antes de passarmos para mais. Ok, até estão super diretos. Menos é. esta, agora. Claro. Só fui sem querer. Queria tentar arranjar uma forma de tirar mais do meu corpo. Isso é muito bem. Isso. Eu continuo a achar que este filtro é muito, muito forte e eu prefiro ter o filtro, tirar as fotos, ter a foto original e conseguir depois fazer um filtro parecido do que ter esta, este filtro preso à minha foto. Se for uma foto maravilhosa que eu quero guardar para, para o resto da vida e se o filtro de luz ficar à frente da minha cara ou o filtro de luz ficar muito forte, eu não consigo refir. Claro que esta é a versão gratuita, porque na versão Pro vocês podem ficar com as fotos originais eles são os não é muito caro, é só 99 cêntimos, mas mesmo assim quem tiver a fazer na versão gratuita é perigoso. <risos> e pronto, mesmo com uma aprendizagem de meia hora, nós conseguimos sempre descobrir coisas novas sobre a câmera que estamos a utilizar, neste caso uma app. E, e basta só treinarmos um bocadinho, vocês viram que gradualmente as fotos começaram a ficar melhores, porque eu comecei a perceber como é que esta câmara funcionava e comecei a perceber o que é que ela precisava para tirar boas fotos, por isso Testem, testem as vossas câmaras, testem as vossas apps, se vocês utilizarem apps do género de desta, porque nem que seja de 10 minutos, vocês conseguem aprender alguma coisa tocando na câmera, experimentando com a câmera, por isso fica a dica. Digam que foto vocês gostaram mais, ou que, de que sessão fotográfica vocês gostaram mais. Eu gostei imenso da de camisola fofinha, cor-de-rosa, acho que ficou bastante de giro, mas é isso. Se vocês quiserem que eu teste outra app, digam-me nos comentários e vemos no próximo vídeo.